Olá, meu nome é Luiz Felipe Galizia, sou doutorando em Ciências Ambientais do INRAE em Aix-en-Provence, no sul da França. Eu desde pequeno sempre me interessei muito pela natureza. Isso me levou a fazer o curso de Engenharia Florestal, no qual eu concluí na Exalc usp em Piracicaba. Após a graduação eu tive uma experiência profissional, trabalhei em torno de sete anos numa empresa florestal, com pesquisa aplicada e, e manejo florestal. O que me trouxe para a Europa foi uma oportunidade de mestrado na University of Eastern Finland, na Finlândia e Universidade de Leida, na Espanha. O mestrado foi com modelagem ecológica e foi uma experiência muito boa, além da, de todo o conhecimento técnico uma visão diferente sobre florestas que, que eu tive aqui. É... Foi uma experiência de poder vivenciar os extremos da Europa, né? Então, a Finlândia, o extremo norte, frio, é, com uma vegetação completamente diferente e uma cultura diferente, e a Espanha com o oposto. É, além dessa experiência, a gente, ao longo do mestrado, desenvolvemos um projeto no, no Brasil, então, trabalhamos com modelagem de risco de incêndios florestais no Mar do Cerrado Brasileiro. Esse projeto foi muito interessante. É, trabalhamos em conjunto pesquisadores da Finlândia, é, da Espanha e do Brasil é, e muito produtivo. Eu publicamos dois artigos e fomos premiados num um congresso internacional aí no Brasil. Isso me motivou muito a continuar estudando esse tópico, né, os centros florestais, que é tão importante no contexto global. Apesar de ter começado no Brasil, a metodologia é, que a gente aplicou foi algo desenvolvido na Espanha, que é um país onde tem um incêndio é um fator de risco há muito tempo. né? É... A França também, aonde eu estou, também, então é... essa região aqui do sul da Europa, ela vive os problemas de incêndio é... recorrentemente há muito tempo, então é uma questão já histórica, é... teve grandes incêndios aqui todos os anos no verão. Hoje eu sou doutorando no INRAE, que é o um Instituto de Pesquisas Público Francês, é, o meu projeto é com modelagem de risco dos incêndios florestais na Europa. Então a gente trabalha numa escala continental. Os incêndios florestais são fenômenos complexos, pois envolvem fatores físicos de de clima, vegetação e fatores é, humanos. É. Então o clima é, e a vegetação são grandes responsáveis pela propagação desse incêndio. né O clima é responsável... Por exemplo, o vento, a temperatura, a umidade, né? É, e a vegetação, o combustível, né? Por esse por fogo. E os humanos são os grandes responsáveis pelas ignições, né? Então, é, o objetivo do meu projeto é tentar entender como esses fatores interagem entre eles e estão relacionados à probabilidade é, de incêndios florestais na Europa. Um dos meus objetivos é aplicar é, o conhecimento que a gente está. a própria metodologia que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Por quê? Primeiramente, o projeto que, a gente, que estamos desenvolvendo aqui, é, ele é um dos primeiros que está sendo realizado na escala de continente, porque é, o, o objetivo dele é basear políticas públicas. Então, existem muitos estudos locais em relação a incêndios florestais no mundo todo e aqui na Europa também é, em, regi em regiões específicas, é, mas poucos ou nenhum ainda, na verdade, é, em escala da União Europeia. A gente utiliza a modelagem matemática, então modelos espaço-temporais, que possibilitam a gente a entender esses fenômenos nessas duas escalas, espaço e tempo. Né? Considerando a escala temporal, é possível projetar futuros cenários. Então, um dos objetivos do nosso projeto, além de entender como esses fatores influenciam os incêndios, é entender também quais serão os futuros cenários de risco de incêndio na Europa. Tudo isso para auxiliar a tomada de decisão, né, e auxiliar políticas públicas para mitigar é, esse risco de incêndio é, numa escala da União Europeia. Vivendo tenho experiências profissionais, né, e pessoais, em, em, em diferentes culturas, trabalhando com pessoas diferentes, com ideias diferentes, é, é desafiador, é, no sentido de ser um difícil mesmo no começo porque é, de compreender realmente o, o objetivo, o ponto de cada um, né? Mas acho que saber ouvir é um ponto, é um ponto importante para esse para essa etapa, né? E paciente e saber ouvir. Então, a gente usa basicamente dados de sensoramento remoto, né? Imagens de satélite, é, dados modelos climáticos é, que auxiliam a nossa modelagem. É, esse projeto ele ele está no segundo ano, né, e, e tem tem caminhado muito bem. A metodologia que a gente está desenvolvendo aqui é algo é, que é facilmente aplicada em outras partes do, do mundo, né, principalmente pela pela utilização de dados de sensoramento remoto, né. Bom, minha palavra predileta do francês é lestral. Eu quando eu cheguei aqui na França, bom, eu não falava francês, né. E aqui na região de da Provence, eh, essa palavra surgia em vários lugares, eh, tanto em lojas, quanto eh, até em supermercado, em produtos, e eu não sabia o significado. Depois de um tempo aqui, eh, eu perguntei para um amigo, né? inclusive um amigo que é climatologista, ele me explicou cientificamente, que é uma palavra inclusive relacionada a, ao meu projeto e à minha vida aqui, é Lénistral, ou Lénistral, é um vento que vem do Norte é, e ele é responsável, por basicamente, pelos dias ensolarados que temos aqui no, no sul da França. Então, é uma das regiões mais, ensolar, é mais ensolaradas da, da França, uma das mais ensolaradas da Europa, temos mais de 300 dias de sol por ano devido a esse vento. E, no final, foi uma questão engraçada, porque não sabia o significado da palavra, e, inclusive, ele é um dos principais fatores de risco de incêndio aqui, porque o vento forte, ele ajuda na propagação dos incêndios. Então é um fator que a gente considera aí, nos modelos matemáticos e eu nem sabia o nome no começo.